Olá! Começa agora o INOVA, programa da TV Campus, em parceria com a Agitec. Hoje, vamos conversar sobre pesquisa em bioinsumos, tecnologia que é a tendência de mercado em contraponto ao uso de defensivos agrícolas. Para isso, recebemos Márcio Mazucci, que é docente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Suas pesquisas têm foco no desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos. Olá, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo ao INOVA. Olá, Samara, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa temática que tem ganhado holofotes nos últimos tempos, mas que ela já vem de algum tempo e que vai se tornar uma tecnologia portadora de futuro. E é praticamente impensável hoje se falar em agricultura sem, sem levar em consideração os bioinsumos. Primeiro, Márcio, eu gostaria que você começasse definindo o que são os bioinsumos. Os bioinsumos é, um, é uma palavra que é, traduz tudo o que é material de origem vegetal, animal ou microbiana que possa ser utilizada na agricultura é, para a intensificação dos sistemas, é, sistemas produtivos. Eles podem ser usados tanto na questão de defesa, defesa e proteção das plantas, pode ser utilizado no conceito de biofertilizantes no sentido de substituição de insumos químicos e eles podem ter associações, é, múltiplas associações, é, atuando de forma sinérgica, tanto no, no sentido de controle e defesa, também como no sentido de, no sentido de bioestimulação do, do, do crescimento das plantas. Pode citar um exemplo de um bioinsumo aplicado hoje na produção agrícola? Um bioinsumo, os tradicionais, que já estão há mais tempos no mercado, são os inoculantes. Os inoculantes, eles são aplicados principalmente no tratamento de sementes é, e esses, esses micro-organismos que são utilizados no tratamento de, se de sementes, é, eles atuam principalmente no sentido de ajudar as plantas a, a absorver nitrogênio ou assimilar o nitrogênio. E aí, consequentemente, você consegue diminuir a utilização de adubação química nitrogenada ao fazer o uso desses micro-organismos que assimilam nitrogênio. Eles seriam produtos mais naturais ou a maneira como eles são feitos é diferenciado? Não, eles são produtos, são produtos naturais. É, obviamente tem um processamento ao longo, até você até você obter esses produtos para serem utilizados, mas, mas eles são produtos naturais. Márcio, como é o processo de fabricação desses bioinsumos? Os bioinsumos é, microbiológicos, principalmente. É, a origem deles está na natureza. Então são micro-organismos que naturalmente ocorrem nos ambientes, sejam eles ambientes agrícolas ou, é, ou em qualquer lugar da natureza, na, na, na verdade. Você faz o isolamento desse micro-organismo, leva ele para o laboratório e a partir daí você tem uma série de sequência de etapas até você chegar em um produto que esteja formulado, e nesse produto formulado nós precisamos garantir que aquele microorganismo que estava lá no ambiente ele se encontra ativo nessa formulação e depois ela vai ser aplicado no campo eh, na finalidade que ela foi, que ele foi destinado então para isso tem uma série de etapas etapas primeiro uma etapa de laboratório de manutenção dessas culturas eh, depois você vai para uma etapa um pouco maior que é como você multiplica esses microorganismos então você lá tem em uma placa de petri que é onde você mantém esse microorganismo. você tem algumas colônias e dessa placa você transfere isso para um biorreator. Nós estamos falando aí de biorreatores de 2 mil litros, 5 mil litros, 10 mil litros, dependendo da indústria. Você faz o cultivo disso, ao final desse processo você re recolhe essas células, você retira essas células do meio, você formula, estabiliza e aí você disponibiliza isso para o produtor fazer a aplicação. Então, até você sair do microorganismo isolado até o produto final, existe uma série de etapas. Isso se nós pensarmos no sistema, no sistema de produção desses produtos que a gente chama de prateleira, que é onde você vai ter uma empresa lá no final que vai estar comercializando isso para os produtores. Tem o sistema OnFarm, que tem ganhado muita notoriedade nos últimos tempos, que ele muda um pouquinho essa configuração. Por quê? Porque o produtor ele já recebe o microorganismo e faz a multiplicação na própria propriedade. Todas aquelas etapas de recuperação das células, estabilização, formulação, não há no sistema farm. Então o produtor ele faz a multiplicação na própria fazenda, pega esse produto, esse caldo fermentado contendo os micro e já faz a aplicação direta. Então você é, tem um número de etapas menores nesse tipo de, nesse tipo de, de aplicação dos bioinsumos. Os bioinsumos eles podem ser aplicados em larga escala também ou existe algum parâmetro de tamanho de plantação em que eles podem ser utilizados? É, sim, Samara. Hoje, hoje os bioinsumos eles estão sendo aplicados em larga escala é, com uma tendência de cada vez mais é, expandir essa, essa sua aplicação e essa sua adoção. É, não que os bioinsumos vão substituir completamente os insumos químicos, é, mas eles vão, eles vão atuar a, a, de maneira sinérgica numa coisa que a gente chama de manejo integral de pragas e aí os bioinsumos, cada vez mais você vai ter uma adoção. Então você vai ter gradativamente uma redução na área tratada com insumos químicos e uma expansão é, na área tratada com bioinsumos. Isso acaba se intensificando em períodos, por exemplo, em que você tem surgimento de novas pragas em que os insumos químicos não estão conseguindo dar eh, o tratamento adequado, e aí os bioinsumos surgem como uma alternativa para esse tipo de situação, mas também tem as questões eh, de geopolítica mundial. A questão da guerra na Ucrânia, que tem afetado muito a questão da distribuição dos fertilizantes, e aí uma alternativa caseira, uma alternativa brasileira, é você utilizar os bioinsumos para fazer essa substituição. E aí nesses, nessas situações é que você tem uma expansão muito grande dos bioinsumos. Há uma taxa muito maior do que você teria em, teria em condições normais. Como você comentou, o setor de bioinsumos vem crescendo no Brasil. Eu queria saber se existe algum fator para esse aumento. Tem, tem alguns fatores. É, um deles, talvez o principal, é uma discussão mundial acerca da sustentabilidade na agricultura. É, é consenso no mundo todo que você precisa de uma intensificação da produção agrícola. Não há como produzir alimento para toda, para toda essa população sem uma intensificação. Por outro lado, uma agricultura baseada somente em insumos químicos tem toda uma questão de sustentabilidade ambiental e muito tem se discutido muito essa questão de substituição então desses insumos químicos pelos bioinsumos, de uma maneira de transformar a agricultura intensiva em uma atividade sustentável. Então esse é um, esse talvez seja o principal ponto da adoção dos bioinsumos. O segundo ponto está tá associado muito ao comportamento do consumidor. O consumidor ele tem questionado muito a origem dos alimentos que têm chegado à sua mesa. E a questão de ser um, um produto obtido de forma sustentável, obtido a partir da utilização de insumos que vão causar menos problemas à sua saúde, tem entrado em pauta. Então, essa mudança de perfil dos consumidores também tem forçado a agricultura caminhar para o lado de, da utilização de produtos mais sustentáveis, de insumos mais sustentáveis, que é o caso dos bioinsumos. E uma terceira linha, que os investidores globais têm procurado investir em atividades que tenham esse selo da sustentabilidade. Então, todo esse, esse somatório de fatores fazem com que os bioinsumos tenham a sua notoriedade é, acelerada nos dias atuais. Bioinsumos não é novo. É, no Brasil, nós estamos falando comercialmente a uma escala razoável a partir de 2007, mas com crescimento exponencial nós estamos falando a partir de 2015. De 2019 para frente é que teve, teve o maior, um maior incremento na utilização dos bioinsumos. Então a gente pode considerar que os bioinsumos são uma boa alternativa em contraponto ao uso de pesticidas e inseticidas? Sim, eles são uma excelente alternativa nesse sentido, em termos de substituição. É, não somente substituição, mas complementação. Às vezes você tem efeitos sinérgicos é, entre, entre os bioinsumos e os pesticidas químicos, de uma maneira que você resulta em uma dose menor do ingrediente ativo químico pelo fato de você utilizar um bioinsumo. Então ele tem essa questão de substituição, mas ele também tem essa questão de atuar de maneira sinérgica, fazendo com que você utilize menos produtos químicos na agricultura. Então tem uma série de fatores aí associados que fazem deles ser uma ferramenta ah, bastante interessante para a agricultura. Com o uso de bioinsumos nós podemos considerar que as produções agrícolas vão ter um, tanto um crescimento quanto uma produção mais saudável, Sim, é, crescimento, aumento na produtividade, sim, é, produtos mais saudáveis, sim, é, mas quando a gente fala em aumento da produtividade, tem que se tomar alguns cuidados com relação a isso. Os bioinsumos, eles têm uma particularidade muito grande na sua utilização. É, que Se não for aplicado da maneira correta, principalmente os insumos microbiológicos e macrobiológicos, é, o resultado ou o resultado desejado você não, acaba não verificando depois ao final lá da, da colheita, que seria o aumento da produtividade. Então se respeitar dessas particularidades dos bioinsumos, sim, eles, eles podem, eles resultarão em um aumento de produtividade, mas isso precisa ser respeitado. Hoje o que se tem muito é, de problemas associados aos bioinsumos é que o produtor deseja uh, aplicar bioinsumos da mesma ótica que ele aplicava aos produtos químicos. E isso obviamente é que você vai ter que mudar, são insumos diferentes, com particularidades que precisam ser respeitadas, e aí você vai ter que trabalhar com tecnologia de aplicação exclusiva para bioinsumos. Então isso é uma das questões é, muito sérias que às vezes tem restringido muito a adoção dos bioinsumos das propriedades, porque há esse preconceito de que os bioinsumos não funcionam. Mas não funcionam por quê? Porque você aplica ele numa mesma ótica de produtos químicos e aí depois o resultado não é o, não é o desejado. E aí como, como resultado final disso é os bioinsumos não funcionam. Mas isso precisa ser mudado e obviamente que tem, tem que ter um trabalho sério com relação a isso. partindo das instituições de ciência e tecnologia até a, a, a, as empresas promotoras de, do extensionismo rural, como é o caso da Emater para poder disseminar da maneira correta como se fazer a aplicação dos bioinsumos para se ter um resultado uh, desejável lá no final. Você pode citar exemplos de pesquisas sobre bioinsumos que vêm sendo desenvolvidas na FSM e se existem resultados já comprovados Sim a UFSM ela tem ela tem um histórico um histórico muito favorável com, com, com relação aos bioinsumos é, tendo em vista que a Ana Maria Primavera trabalhou aqui na universidade por por muito tempo e ela foi uma das disseminadoras principalmente da, da, da, da questão da, da utilização do, de que o solo tem vida e basicamente a vida está relacionada com os microrganismos Então já tem um histórico de longa data com relação aos bioinsumos. A temática ela é recorrente, ela não é uma temática nova, então ela tem, tem, tem muita pesquisa nesse sentido nesse, nos últimos anos de forma intensiva e mais caminhando no sentido de desenvolver pesquisas com transferência para o mercado, nós estamos falando a partir de 2010, 2012, que é onde que os grupos começaram a se organizar para desenvolver pesquisa visando essa transferência de tecnologia para o mercado. E aí dentro desse contexto, nós temos pesquisa com bioherbicida uh, produzido a partir de micro -organismos. como é que funciona isso? Você faz um cultivo de micro-organismo, faz, faz um processo fermentativo. Esses micro eles consomem substrato, que seria a sua fonte de nutrientes, e secretam alguns metabólitos para o meio. Ao final do processo, o que você faz? Você retira todas as células, separa esses metabólitos, e esses produtos, esses metabólitos de origem natural, de origem microbiológica, eles são formulados e são utilizados para o controle de plantas daninhas, por exemplo. E tem resultados de diferentes grupos de pesquisa, já com resultados bastante interessantes é, em um, com, a, com, com relação à utilização dos bioerbicidas no controle de plantas daninhas. Indo já para uma escala, é, para uma etapa em que a gente chama, saindo de um TRL 3 para a TRL que está indo de 4 para 5, já com possibilidade de escalonamento desse processo e já alguns testes em condições de campo. Ah, Nessa velocidade, espera-se que tenha, muito em breve, um produto a ser transferido para o setor industrial. É, no sentido, no contexto de, de utilização dos produtos microbiológicos na sua essência, que é a utilização de células vegetativas ou esporos como como controle. Há pesquisas com tricoderma há mais de 20 anos dentro da universidade, é, com diferentes isolados com o potencial de, de serem utilizados na agricultura para controle de doenças e Doenças principalmente na, na, na, nas, nas culturas e principalmente estimulação de crescimento. Então tem uma série de pesquisas nesse sentido. É, bioinseticidas, pesquisas no isolamento de micro que tenham ação específica é, no controle de, de insetos na agricultura. Aí nós estamos falando de percevejos, nós estamos falando de lagartas. Então, há pesquisas sendo desenvolvidas nesse momento, inclusive com parceria com o setor produtivo, visando a obtenção desses isolados para depois desenvolver o processo e transferir isso. E de que maneira esse tipo de pesquisa se insere na Agitec? Se insere totalmente, porque nesse meio não há como você desenvolver pesquisa sem pensar na transferência. É, a universidade... É, ao desenvolver essas pesquisas, faz o isolamento desse, desse, desses micro-organismos, mas sem a transferência para o setor produtivo, você, você simplesmente vai ter um microrganismo potencial que vai estar guardado lá dentro do, dentro do laboratório e ninguém vai fazer a utilização disso. Agora, a partir do momento que você tem um microrganismo organismo potencial, é, através da GTEC pensar em levar, pegar esse microrganismo e colocar ele para as empresas, ao, ao mercado, essa tecnologia ela acaba se disseminando e aí você tem é, todos os benefícios de colocar um produto no mercado e beneficiar muito mais pessoas. De que maneira a universidade pode beneficiar iniciativas que pensem a inserção de bioinsumos no mercado de trabalho? A UFSM ela tem, ela tem se, se caracterizado como um polo de excelência no desenvolvimento e transferência de tecnologia e bioinsumos. É, recentemente foram aprovados dois, dois projetos em editais da FAPERGS, um de, um de redes, que foi aprovada a Rede -Tech, que é a Rede de Desenvolvimento, Inovação Tecnológica e transferência de Tecnologia em Bioinsumos, e um cluster Agrinova, que inclui, esse cluster Agrinova, ele inclui tanto temática de bioinsumos, mas alavança um pouquinho em outros temas que envolve sustentabilidade da, da agricultura, como intensificação dos, do, do, dos cultivos agrícolas principalmente resolvendo problemas de lacunas de produção e associando tanto a resolução de lacunas da, da, de, de produtividade eh, com bioinsumos quanto isso contribui para a redução da, da a redução ou sequestro de carbono na atmosfera então são são projetos aprovados recentemente que estão dentro dessa temática e nesses projetos só da região central nós temos 11 startups que estão vinculadas a essa temática dos bioinsumos que auxiliam e dão suporte para esses projetos. E a universidade, a partir desses projetos, ela está montando uma planta piloto de bioinsumos. É, o que é essa planta piloto de bioinsumos? É uma mini indústria que vai ser montada aqui dentro, que ela vai servir a essas startups no sentido de prestação de serviços tecnológicos. Um dos gargalos que essas startups enfrentam é principalmente no que diz respeito à produção de lotes pioneiros. É, uma coisa é você produzir dentro de um laboratório com um volume reduzido, 1, um, dois, três, cinco, 10 litros, que você consegue aplicar em uma determinada área. Só que quando essas startups elas vão para o mercado e vão validar seus produtos, as áreas que elas precisam aplicar são áreas maiores, nós estamos falando de 50, 100, 200 hectares. E aí você precisa ter volume de produção. E é aí que elas começam a esbarrar em uma limitação. Aonde é que vai produzir? Então, desses dois projetos que foram aprovados, vai ser montada uma planta piloto de bioinsumos com o único objetivo de prestar serviço às startups. Além disso, essa planta piloto de bioinsumos ela vai servir a um outro propósito. A maioria das pesquisas desenvolvidas dentro da, da, da universidade ou das universidades, elas têm um baixo nível de maturidade tecnológica. Se nós pegarmos os níveis de TRL, vai de 1 a 9. É, 1 bem incipiente e 9 já com aplicação no mercado. As universidades conseguem entregar pesquisas com TRL de 3 a 4. Com a planta piloto de bioinsumos, nós vamos conseguir entregar produtos e processos com TRL 6 ou 7, em algumas situações 8. O que, que isso tem de vantagem? Quando você tem um micro-organismo potencial isolado, que tem uma determinada ação, que ele pode ser utilizado como um bioinsumo lá no futuro, e você vai transferir esse setor produtivo, ele tem um valor. Por quê? Porque essa pesquisa tem um nível de maturidade tecnológica baixo. nós estamos falando de um TRL de 3. Se você pegar esse mesmo micro-organismo, desenvolver o processo na planta piloto, que já é uma simulação do que é o processo industrial, e você ter um produto com TRL 6 ou 7, o valor de mercado dessa transferência é muito maior. Quem que se beneficia com isso? Os grupos de pesquisa, obviamente, que esse recurso vai ser reinvestido dentro da universidade, e você começa a alimentar esse, esse, esse, esse ciclo virtuoso de desenvolvimento e transferência de tecnologia. Então, hoje a universidade ela, ela tem muito a contribuir com essa temática de bioinsumos, principalmente as startups. Hoje as startups elas, elas sofrem muito com a questão dos lotes pioneiros e muito em breve essa estrutura estará à disposição. Acredita-se que em dezembro a gente consegue colocar a planta operacional. Quais são as apostas de mercado levando em consideração a aplicação e a pesquisa em bioinsumos? O mercado de bioinsumos ele tem, ele tem verificado desde o ano de 2015 um crescimento médio em torno de 30% ao ano, tanto em valor de mercado quanto em, em, em área de, de, de aplicação desses bioinsumos. É, é um número relativamente expressivo. Agora, se nós formos comparar é, quanto que isso representa em relação ao mercado total de, de insumos para agricultura, os bioinsumos na safra 21, 22, estão representando apenas 3% do mercado total. Há uma expectativa de que em 2025 os bioinsumos representem 15% do valor de mercado, de tudo que é usado na, na agricultura. O que, que isso tem de, de, de, de atrativo? Vai ter que ter muito mais empresas, então vai ter um ciclo que vai alimentar a criação de muitas startups atuando dentro dessa temática de bioinsumos, e as empresas já existentes, elas vão ter que desenvolver produtos a uma velocidade sem precedentes. Muitas dessas empresas, elas não têm condições de, de arcar com toda essa atividade de pesquisa e desenvolvimento. E aí as universidades, elas vão ter papel fundamental em ajudar o mercado também a atingir esse número de 15% lá em 2025. Então, esse essa é uma das expectativas de mercado para para os próximos anos. E, obviamente, que dentro dessa expectativa de mercado, os produtos biológicos hoje, eles ainda têm, eles, eles carecem de é a aporte de, te de tecnologia. Como teve um crescimento muito abrupto, é, a maioria desses produtos não tem muita tecnologia embarcada. E aí, como consequência, você tem produtos com baixa estabilidade de prateleira. E aí, produtos com seis meses, quatro meses, um ano, no máximo, de vida de prateleira. E uma das apostas para o futuro é começar a embarcar tecnologia no desenvolvimento dos bioinsumos, para que eles tenham uma vida de prateleira um pouco maior no mínimo de um ano, para que possa você consiga ter uma margem melhor, principalmente de produção e distribuição. Porque o, a, a agricultura no Brasil, ela tem um problema muito sério de, de distribuição, problema logístico. E aí, obviamente, se você tem um produto que tem uma vida de prateleira muito curta, quando ele chegar lá no produtor final, ele já não tem mais a eficácia, a, a eficácia que ele deveria ter. E aí o produtor aplica, não tem resultado, e aí taxa os bioinsumos como sendo inefetivos. Então, uma das tendências de mercado é desenvolver formulações que sejam estáveis é, é, com uma vida de prateleira um pouco maior. Então, Márcio, muito obrigada por vir até o Inov e conversar com a gente sobre pesquisa em bioinsumos, principalmente as que são desenvolvidas aqui na nossa universidade. Samara, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui participando desse tipo de iniciativa que... É, acaba levando ao público em geral o que é desenvolvido dentro da universidade e, e é uma iniciativa louvável e que, precisa, e que terá o alcance é, almejado. Este foi o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. No nosso canal do YouTube e no Farol, você pode rever este e outros episódios. Ficamos por aqui. Até a próxima.